A corrupção. Olha. Olha. Bom dia, boa tarde Como vocês acabaram de ver o vídeo Assim é A polícia de Angola É corrupta As imagens estão aí E Os tais detentores de pastas né, De destaque na esfera do Estado, dizem que não há corrupção na corporação, não há corrupção no governo de Angola, e nós temos visto várias denúncias, várias provas, várias evidências em torno de tudo isso aí, e ainda assim, eles, cara deles, tipo nada, como se diz. Eu não creio na bondade de quem faz parte hoje da esfera eh, do governo, começando lá no top, né, entre o presidente da República até os auxiliares né, dos, de vários cargos em vários ministérios, eu não creio na bondade deles. Um homem sem Deus, um homem que não tenha nascido verdadeiramente de Deus, é um perigo por conta da natureza adâmica que há ainda nele. Por rejeitar Cristo, por rejeitar a verdade, ele tem uma tendência natural eh, para o mal. Todos nós, todos nós, nascemos assim, até o dia em que crermos em Jesus e deixarmos que Cristo agora passe a ser a nossa vida. Deus é amor. E isto aí que estes efetivos da polícia estão a fazer... Contra um motoqueiro, um pai de família, alguém que não tem um emprego do Estado e que vai procurando né, uh, completar ou, ou vai procurando sustentar a sua família com, com a atividade de culpa pata ou, ou táxi-moto, uh, sendo extorquido por alguém que até uh, tem um vencimento um, razoável, também não digo muito bom, mas razoável, Uh, é triste, triste, esta é a realidade da Angola, o, o que já tem, tem um emprego, tem um, um vencimento todos os meses, vai extorquindo, vai enganando, vai usando e abusando da farda e do cargo que tem, para vai abusando quem não tem um vencimento fixo, quem tem que remediar para sustentar a sua própria família. Essa é a razão do porquê Angola hoje se encontra onde se encontra. Nós temos uma sociedade com uma grande crise de identidade. Quando nós viemos, é, trazemos essas denúncias à tona, eles atacam-nos, eles dizem que nós somos mentirosos e inventam calúnias. Mas as provas estão aí. Nós precisamos refundar o país como nação. Nós precisamos eh, mais amor em Angola, começando lá em cima, no top, que é o tal presidente da república, e deixamos então para o escalão mais baixo. Nós precisamos nos amar verdadeiramente. E aqui nos amar verdadeiramente não é de palavra para fora, mas é de ação e atitude. Nós precisamos resgatar os valores eh, que norteiam uma nação, de facto e de verdade, se queremos uma Angola melhor, sem ressentimento, sem mágoa, sem miséria, sem vergonha, sem derrota, sem pobreza, sem esse tipo de injustiça. Eu, sinceramente, abomino esse tipo de injustiça. Eu não, não consigo... Uh, me rever nessa situação, hoje que estou em Cristo, né? só quem está em Cristo tem uma visão diferente desse prisma. Só quem está em Cristo consegue uh, sentir a dor uh, daquele que está sendo injustiçado, consegue se posicionar, porque quem não estiver em Cristo olha para isso com uma diversão, como algo que lhe merece, como algo normal e, enfim, mas nós, como Angola, precisamos é, rever os nossos conceitos, como nação que queremos que, que seja, como um país, como povo, é, enfim, em todas as vertentes. Fica aqui a dica, fica aqui a denúncia. Deus abençoe Angola.